aqui tudo mais quietinho aqui ó Aí já eu vou um pouco um pouco agachado aqui ele não tá ele tá tentando caçar os outros olha isso olha isso eu vou correr para vocês ver ele quer caçar os outros raptores que estão aqui aqui na frente também nossa ele pegar os caras é gg tem alguma coisa pra comer aqui, será? Deixa eu ver que horas são é, 2h24 da, da tarde, dentro do The Bem arriscado a gente ficar por aqui O que eu vou fazer? Eu vou subir aqui na, na, na, na pedra dos Ultas Tem uma pedra onde os outros ultra raptors Ficam lá também